Com a palavra agora para falar, a, é, falar contrariamente ao requerimento, e aqui eu quero fazer uma observação na condução dos trabalhos. Não será admitido que uh, um parlamentar se inscreva para falar contrário e fale a favor. Essa lista não é para reflexão, essa lista é para uma manifestação de uma opinião. E isso eu falo em defesa da democracia e do equilíbrio dos trabalhos. Se nós temos... 15 ou 20 deputados inscritos para falar a favor, temos que dar a oportunidade para que 15 ou 20 falem contra. Ou isso é um subterfúgio para enganar os parlamentares e o Brasil. Portanto, eu pergunto à deputada Talíria se ela vai se manifestar de fato contrária à PEC. Caso contrário, o seu nome passará para a lista de quem vai se manifestar a favor. Obrigada pela palavra, deputada. Eu vou aqui usar o meu tempo de 15 minutos para também fazer uma reflexão sobre não, a No, não, não, não, não. É não, meu direito fundamental. Eu como deputada Helena, não posso fazer Eu, eu o meu direito de subterfúgios fala. Subterfúgios se não serão aceitos por essa mesa. mesa que só o regimento a senhora está. A senhora não que eu posso fazer Eu vou falar contra. Não pode, não pode fazer isso. A agora agora aqui? Presidente, com qual artigo do regimento palavra. a senhora sustenta isso? Não pode é caçar não é... a palavra. Vou, irei, irei para aí. Ir. Presidente, a senhora não irei pode antecipar palavra. a conclusão dela, do raciocínio dela. Isso é censura. Ela pode falar de determinada maneira e tem Está outra é censura. Artigo 175, o deputado que usar a palavra sua proposição em discussão não poderá desviar-se da questão em debate... Portanto, falar aqui a inscrição é para falar contra ou a favor. Portanto, quando a, quando a deputada se inscreveu, ela já tomou uma posição. É contra ou é a favor? A lista não é para reflexão. A lista não trata de reflexão, a lista trata muito claramente de quem vai falar a favor e contra, e eu estou na defesa da democracia. Presidente, está criando uma confusão desnecessária já é de no, no plenário. A pessoa já Vossa Excelência, a tá criando não não está criando uma situação desnecessária no plenário. presidente não para isso, Está criando uma confusão desnecessária no plenário. A senhora presidente não, pra não. não. está indo. Senhora senhora. Vergonha! A segura a fala da deputada. Amanhã no tempo, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Então, ganhamos senhor presidente. Por favor, silêncio. Pela ordem, senhora presidente. Presidente. É tudo que acontece nessa É criando uma confusão é desnecessária. Senhor Presidente. Senhor Presidente. a senhora não entendeu. A senhora não entendeu? Fica Eu vergonhoso e inadmissível um trabalho desse. É vergonhoso e inadmissível um trabalho desse. A pessoa se inscreve para falar conta entendeu? E depois quer fazer reflexão os meus... Eu tenho argumentos É, argumento, é não, também. Tem a palavra reflexão no palavra regimento Vamos procurar se tem a palavra reflexão Isso aqui, é um espírita, é Isso aqui não é um centro espírita Não é uma igreja se é uma. Con... Ah, que olha, quer fazer reflexão Vai num centro espírita Vai para uma igreja Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Aqui não é momento de reflexão é nós temos é igrejas, terra, igrejas nós, nós temos dado, várias tanto igrejas tanto aqui no Distrito Federal. Doais, eu acho que a casa pode fornecer endereço. Um universal, universal, eu acho é, um eu um eu eu um que temos vários tempos que está na do Rosário, presidente? A diversidade religiosa é muito boa. Mas fora dessa casa. Nós presidente, não estamos senhor, aqui para reflexão, senhor estamos senhor senhor aqui para trabalho, senhor o senhor esperando senhor que senhor os nossos trabalhos andem. Eu acho que quem joia, quer fazer primeiro, reflexão, que vai numa... Por fim, quero consignar que em nenhum momento caceia a palavra de qualquer parlamentar. Nem feria a democracia ou qualquer coisa desse tipo, apenas exigir coerência e honestidade intelectual dos inscritos para que declarassem se estavam de fato inscritos para falar contra a PEC ou a favor. Pois estou atenta à defesa do Estado democrático de direito e da defesa da democracia, o que não se coaduna com manobras que levem ao desequilíbrio do jogo democrático. O regimento interno, em seus artigos 171 e 172, impõe o respeito ao jogo democrático a necessária alternância de posicionamento. Mas a alternância de poder também não é o forte da esquerda. Fazer cumprir o regimento, quando não interessa à esquerda, passa a ser um ato totalitário. Que me acusam de ser antidemocrata, de ferir a democracia, isso me faz lembrar aquela velha máxima, xingue-os do que você é, Acuse-os do que você faz. Mas o Brasil está atento e certamente não se esquecerá daqueles que falam uma coisa, defendem a ética, defendem a democracia, mas na prática atuam fazendo exatamente o contrário, sem nenhum tipo de constrangimento. Infelizmente, a mentira é meio de vida para alguns, e aqueles que enganam os colegas deputados com uma simples lista, nem ficam rosados em enganar o povo, atacando este governo que tem um presidente honesto, patriota, que ama esse país, e uma equipe econômica que apresenta um projeto de previdência que irá salvar o povo brasileiro do destino já experimentado por outras democracias, como Portugal e Grécia cujos idosos amargaram ficar sem suas aposentadorias porque seus governos não tiveram a coragem de fazer o que o governo Bolsonaro está propondo. E a bola, senhores, está com esta casa. A responsabilidade é nossa. Não vamos fugir dela, não vamos decepcionar o povo brasileiro, mesmo que saibamos que fazer o certo requer coragem.